E a turma Alegre Sérgi Pana conhecendo aqui o mercado modelo coincidindo com a inauguração coincidindo com a inauguração da ciclofaixa da contorno visitando o mercado modelo e hoje Menelau 7 aqui também batizando a sua Lina Valéria, o que é que você tá achando aí da laranjinha, já deu uma voltinha. Delícia de bicicleta, muito legal, fácil de passar, câmbio Nexus, nota 10. Coisa chique, o Itaú acertou. Aqui nós estamos com o Menelau 7, que veio batizar a linda essa boneca que hoje tá, ganhou o mundo, né? É uma criação dele, uma homenagem à mãe adotiva dele. Noelina, é, é uma forma que ele encontrou para homenagear a, a querida mãe adotiva dela, aqui Valéria Peruna, do Jabutis Vagarosa, E hoje o Menelau Sete, esse grande artista, além de grande pintor, de homem de comunicações, ele é também um grande cantor, viu? Nós fomos a um show dele apresentando a versão do. A versão dele das músicas de Raul Seixas e foi um sucesso no Museu do Carmo. Ô Menelau, então agora você inserido junto com Lina nos pedais da Bahia, né? Claro. Então a arte chegando também para as bicicletas. Aí o que é que você tem? O recado que você tem aí para o pessoal das bicicletas, das artes, enfim, tudo que você eu, eu acredito, quiser dizer para a gente. Eu acredito que o artista tem o poder de da palavra, de falar, de chamar a sociedade para conversar, a arte é para isso, a arte é para educar, conscientizar e transformar, é, hoje é, a, a ciclovia que está sendo inaugurada é muito importante, Por quê? porque nas ruas você vê briga entre carro e bicicleta, uma verdadeira selva de ferro, e com isso é, eu chamo a atenção dos motoristas para que tenham mais sensibilidade com as bicicletas, com os ciclistas, porque é, vivemos numa época de muita poluição e é preciso cada vez mais retirar os carros da ruas para termos uma vida melhor e eu fico muito feliz. E Lina é uma cicloativista, certo? Ela, ela hoje se transformou na ciclo, a primeira cicloativista da Bahia. Lina bicicleteira. Lina bicicleteira. É, ela vai ter essa responsabilidade de estar o tempo todo com os ciclistas nas ruas de Salvador. Mandando as mensagens. Joalina, oh, nós esperamos <risos> que você, é, que agora entrou para o Jabuti Esvagaroso, e mantenha essa mensagem que você já faz com as artes, de modo geral. Agora também pedindo, fazendo esse pedido aos nossos queridos motoristas, e também aos ciclistas para respeitar o pedestre, né? Claro, porque é, a gente vive meio complicado, é né, né guerra, Menelau? É uma, é uma guerra, guerra de ferro. É uma guerra da seguinte forma. Você tem o pedestre que quer atropelar outro pedestre numa fila de elevador. Você tem o, o... Um pouquinho ali, Menelau. Vai levando aqui, a gente não faz a edição. Sobe com ela aqui, porque aqui tá uma visão melhor, uma luz melhor. Pra gente mostrar a linha melhor aí pro pessoal. Olha, Menelau 7, ontem... Ele comprou essa bicicleta ontem mesmo, ontem ele já pintou, fez essa obra aí que vocês estão vendo E aprontou, arrumou o aqui, fez toda a arrumação que não foi fácil, ontem de noite ele ligou pra mim, a trabalheira que deu pra ele me contar a história Enfim, montou ferragem, fez toda uma, foi uma trabalheira uma obra de arte também sair, né? Colocar a ah, lina nessa bicicleta, né? Foi, o Menelau. Que você comprou essa bicicleta de tarde, né? Então você é. passou a noite toda, a tarde toda Trabalho pintando. Mesmo. E vou lhe dizer, a imagem dessa bicicleta no Facebook, quando é você postou, ficou uma coisa linda, viu? Foi. Sim. Fale mais aí sobre essa guerra no trânsito é. e a colaboração que você com certeza dará para isso, né, né Menelau? Claro. Essa é a função do artista, que não volto a falar. Em, em, para emitir opiniões positiva, ou seja, procurar usar sua arte para se comunicar, educar e reeducar. E vou lhe precisa. dizer, viu, viu, viu Menelau, quando você disse que queria pedalar no jabutis, o jabutis se assanhou todo, ficou muito honrado, ah, ficaram muito honrados, presente, ficaram mas... muito honrados e a nossa diretora geral Vai falar aqui o que é que você agora tá querendo, o que é que você vai dizer, o que é que, você, que representa Lina e Menelau no jabutiz, né? Lina <risos> e Menelau no, no pedal tem tudo a ver porque a arte sendo trazida para uma outra arte, que é a arte de viver gostosamente a vida, que é o que a bicicleta proporciona. E aqui eu acho que ter Lina no, no pedal do Jabutis é um pouco mostrar isso. É como se a gente tivesse materializado a delícia que anda é andar de bicicleta, é aqui, ó. É tudo isso, é cor, é curtição, é uma delícia. Não li, não. E mais outra coisa, é doçura, porque o texto que ele fez, é, o que inspirou a, a criar a boneca, ela vem da doçura exatamente da madrasta é dele, né? Da, da, da, da, é, ma, é madrasta. É, minha tia, é, minha tia é porque madrasta. quando a gente fala madrasta, é, tem a coisa do é, som. É uma boa madrasta. É, é uma madrasta de verdade. É, né? Foi tia Lina, ela que me criou, não é? uma e, é, e ele fez um texto muito bonito, o motivo da criação dele, enfim. É a doçura do jabutis agora sendo também trazida por Lina para os pedais da Bahia. Isso. <risos> E aqui presente o nosso querido pioneiro, pioneiro em passeios de bicicleta na Bahia, no planeta talvez, o primeiro site da Bahia com certeza em bicicleta, o mural de é e agora também fotografando aqui na inauguração do bicicletário da ciclofaixa, no caso da Avenida Contorno. Ali o secretário é, Edton, Isaac Edton, é, da Ecopa, falando ali para a imprensa sobre a, os projetos de bicicleta do Salvador, vai de baixo. Buga não gosta muito de falar não, mas diga aí, Buga o que é, o que, é que você está vendo mais essa ação aí da Prefeitura de Salvador? Baturista, e Lina também. Para turista, e para gente que não sabe andar, tem coisa melhor. Está protegido, bicicleta é barata você paga 10 reais por ano para dar uma hora de passeio. Descansa 15 minutos e pega para mais uma hora. Então tá ótimo demais. Agora, para a gente que está acostumado no corredor, isso aqui não serve não. É porque Eu na... prefiro rua. Rua, rua. Eu prefiro rua. É porque rua, o, já, o, já, o, o Bugarim já é um, um atleta da bicicleta. Ele <risos> anda. Ele, inclusive, acredita que ônibus não passa por cima de carro, se joga de bar não, de ônibus. Bom, ele não atropela. <risos> E aí não se conforma <risos> com essas, com essas é, ciclovias que, eles, que a gente chama de parquinho de diversão, né? É, na verdade é. Mas tem uma importância que é chamar a atenção Vai das pessoas, a atenção criar o hábito e ensinar fazer. os motores exatamente. Buga, e agora uma grande notícia, viu? Na próxima semana, provavelmente. Nós já vamos poder subir o elevador Laceda com bicicleta. Aí sim, é uma grande coisa. E aqui Helena do Jabutis Vagaroso também inaugurando a ciclovia, a ciclofaixa da. Oi, eu, eu, Helena, pare aí, Helena. Da ciclofaixa da. Ciclofaixa da contorno. Grande buga, vamos, vamos que vamos.